Então dando continuidade ao que a gente vinha discutindo vamos falar um pouco das, das propriedades analíticas da transformada de Fourier que é o que faz com que ela seja tão é, importante no âmbito teórico, né? é, quando, quando a gente fala da transformada discreta ou da transformada numérica ela tem muitas outras aplicações, mas além disso ela também tem muita, muita importância formal. Né? Então, as propriedades. Eu vou usar a notação aqui. Como eu já falei antes, né? Existem inúmeras notações. Algumas mais carregadas que outras, né? E a gente tenta simplificar para ficar mais claro. Então, aqui. Se eu tenho uma f de t, a transformada é uma f maiúscula de ômega, né? A variável temporal a variável espectral. Às vezes também é colocado mais explicitamente, né? A transformada de Fourier de uma f que depende de t é uma função que depende de ômega. Né? Então eu acho que vai ficar simples do contexto, né? Então. Uma das primeiras propriedades é a linearidade. Quer dizer, se eu aplico a transformada a uma combinação linear de duas funções, eu vou fazer explicitamente, né? eu acho que, que depois vai ficar bem simples de vocês entenderem isso, ou de expandir esse conceito para outras como a transformada é basicamente a aplicação de uma integral, né? e a integral é um operador, a integração é um operador linear, acaba sendo que a transformada também é. Isso acaba sendo, ou se preferirem, então aplicar a transformada uma combinação linear e a combinação linear das transformadas. Outra propriedade é, é se chama uma transformação de similaridade em que a função é reescalada, né? ou a variável independente é reescalada. Então, imagina que eu quero fazer a transformada. Função não mais de T, mas de AT, né? Como no caso da gente, o que, que é esse A, no caso de, de ser funções oscilantes, seria a frequência, né? O que eu estou modificando aqui basicamente é a frequência da minha, da minha função uh, em que eu vou produzir, em que eu vou operar a transformada. então eu faço uma mudança de variável tal é igual a t então essa transformada resulta Então, o que você está me dizendo, é que se eu mudo um domínio, digamos que o A seja maior que 1 um positivo. Tá? Só para o nosso argumento. Se eu expando, então eu multiplicar por um número positivo, significa que eu estou expandindo o domínio do tempo. O que, que vai acontecer com o domínio da frequência? Nota, isso aqui é uma transformada, né, isso aqui é f de ômega sobre a. E aí, além disso, eu estou dividindo por a. Então, vamos tentar entender o que que acontece, né. Imagina que ainda transformação de similaridade, imagina que no domínio de tempo, os dois domínios imagina que eu tenho uma variação no domínio do tempo que é relativamente é, suave a gente poderia uma das maneiras de demonstrar isso ou de ilustrar seria fazer a transformada de uma gaussiana né é, eu acho, se eu não me recordo, a gente vai fazer isso nas aulas seguintes, mas... No momento é transformada numa gaussiana, quer dizer, eu tenho... Se vocês fizerem associação lá com a mecânica quântica... Isso aqui seria envoltória de um pacote de onda, né? Se eu tenho uh, uma portadora... Não sei se isso ainda vai fazer sentido para vocês, mas vocês vão, vão discutir isso... É, lá na mecânica quântica, né? Isso significa que eu tenho que ter uma certa quantidade de frequências. Aqui as frequências baixas, aqui as frequências altas. Todas elas vão ser somadas para que eu tenha uma onda finita. Bom, se eu faço uma transformação nesse domínio, e é isso que está me dizendo aqui, eu vou reescalar a minha função do domínio do tempo. Quer dizer, se eu faço a minha função ser isso agora, Tá? o que, que vai acontecer no domínio da frequência? quer dizer, se eu tenho um efeito no domínio de tempo, contração quer dizer, eu diminuir a escala das estruturas eu vou aumentar a escala das estruturas no domínio de frequência certo? a gente vai poder fazer isso uh, analiticamente isso aparece quando a gente for demonstrar a relação de incerteza que aparece na transformada de Fourier, né? Então, eu aumentei... Vocês até podem inferir isso, né? A partir dessa discussão que a gente está fazendo. Eu aumentei a minha resolução temporal. Antes ela... A minha resolução temporal desse evento era essa. Agora ela é essa. Então eu tenho mais informação sobre a resolução temporal do meu evento. Mas eu perdi resolução em frequência. Né? E se vocês lembram, frequência está relacionada com a energia. Frequência linear poderia transformar em frequência angular. Né? Então antes eu tinha uma certa resolução em frequência. Essa resolução em frequência aumentou. De maneira que o produto, tempo, frequência, tem que ser sempre maior que alguma constante. Quer dizer, se eu aumento um, diminui o outro. Isso é a relação, quando aplicado aos pacotes de onda, isso é a relação de incerteza de Heisenberg. Muitos autores chamam de princípio de incerteza, mas não é um princípio. Porque um princípio é uma coisa que tu tem que assumir sem justificativa e que se justifica a posteriori. Mas nesse caso, sempre que tu está uh, somando uma, uma certa quantidade de harmônicos, nesse caso, e, quer dizer, a, as ondas que compõem, eu estou decompondo essa função em harmônicos, senos e cossenos. Esses senos e cossenos, que eu estou usando para descrever essa função, eles são infinitos. Da maneira que a gente escreveu, eles cobrem todo o domínio. Bom, se eu quero fazer uma combinação de funções... que são infinitas, né, que, que cobrem todo o domínio... se eu quero fazer uma combinação dessas funções de maneira... que a é resultante... Seja finita, diferente de zero, só numa certa região do domínio, eu vou ter que somar uma quantidade muito grande de diferentes frequências, ou de infinitas diferentes frequências. Então, isso daí que nasce essa relação entre o domínio temporal e o domínio espectral. O que é um princípio é tu considerar que as partículas têm comportamento ondulatório. Ou que na verdade elas têm comportamento de ambos né? De onda e de partícula Isso é um princípio Mas uma vez que tu considera isso E justifica isso a posteriori Ou através de experimentos né, Que justifiquem essa hipótese Bom, daí a relação entre tempo e energia Ou entre posição e momento Nasce naturalmente Então eu prefiro chamar de relação de incerteza de Heidegger a gente vai falar mais sobre isso, né? mas é, no momento é muito importante vocês entenderem que, essa, que uma transformação de similaridade, quer dizer, eu reescalar um domínio, se eu reescalo o domínio do tempo, eu vou reescalar o domínio de frequência no sentido inverso. Se eu expando a função no domínio do tempo, eu concentro mais as frequências. Se eu concentro mais a função no domínio do tempo, eu expando mais a relação de frequência. Tá? De novo, qual é a interpretação desse gráfico? Né? O que, que significa esse gráfico? O que, que significa isso? Significa quanto eu tenho que botar dessa frequência. Eu vou falar em algumas discretas para a gente entender. Tá? Quanto eu teria que botar dessa... Quanto eu teria que botar dessa? E assim por diante, para somando todas elas. Então, isso aqui é o meu coeficiente 1, o coeficiente 2, o coeficiente 3, quanto que eu teria que somar do seno da 1, mais quanto eu teria que somar do seno da 2 mais, e assim por diante, né? Para reconstruir a minha F. Só que aqui eu estou somando, ainda pensando na série de Fourier. Mas agora, como a gente transformou as frequências num domínio contínuo, essa soma de antes, né, que eu somava um número infinito de senos e cossenos para reconstruir a f, bom, agora se transforma numa integral. Quanto que eu tenho que botar de cada uma? Lembra que a f de ômega era o equivalente àquele coeficiente que aparecia na soma. Quanto que eu tenho que botar de cada uma? E agora eu escrevo mais sucintamente senos e cossenos com uma exponencial complexa. Quanto que eu tenho que colocar de cada uma para reconstruir a minha f. Tá? Então esse, esse gráfico, ou essa função f de ômega, f grande de ômega, está me dizendo quanto é que eu tenho que compor de cada frequência para obter a função original. Certo? Bom, uh, outra propriedade é o deslocamento, né? O se eu desloco uma das coordenadas, ou se eu faço um deslocamento da função do domínio temporal. DT, né? Transformada direta. Bom, como que eu, que eu transformo a variável? Bom, eu poderia simplesmente multiplicar aqui por E menos I ômega T zero e I ômega T zero. Desculpa, ficou aqui muito, muito na, na ponta, mas isso é igual a 1, né? Eu estou multiplicando por uma exponencial i ômega t0, e na menos i ômega t0, que é 1. Um. Né? Então, essa, eu vou, essa parte eu vou compor com essa, essa parte fica lá na frente da integral multiplicando. Então, 1 um sobre raiz de 2π, e na menos i ômega t0, certo é o contrário né eu, eu quero pegar a parte positiva e botar aqui né? então na verdade essa parte que vem para cá essa outra vai lá para frente porque então esse menos daqui corta com esse ficam um e ômega t0 positivo para que apareça a variável t menos t0 assim como tá na f Então, se eu faço uma, uma mudança de variável, né? F de U. É simplesmente essa é uma variável é, boba né? sobre a integração né então isso continua sendo transformado daquela função então escrevendo de novo para ficar mais claro como ficou um pouco confuso aí né se eu desloco meu domínio temporal minha função no domínio temporal o que acontece é que o domínio espectral aparece multiplicado por um, uma função harmônica Fazendo o mesmo argumento no sentido é, contrário, né? se eu multiplicasse o meu domínio temporal por uma função harmônica, né, oscilante, o que isso ia resultar seria num deslocamento no domínio espectral. Certo? Então, isso também, essa propriedade também facilita A gente transladar a função para o zero, por exemplo Para fazer uma, uma análise Sim. Ou se a função está deslocada no domínio espectral A gente sabe o porquê que ela está deslocada Porque tem um harmônico modulando Quer dizer, essa função harmônica essa função harmônica, né, oscilante, está multiplicada pela minha f. O que quer que seja. Essa aqui tem uma frequência única, que é o a. Aqui está a minha f, né? que eu estou representando esquematicamente. Como as duas estão multiplicadas, essa f vai estar tá modulada. Pela minha função harmônica. O que significa essa modulação? Significa um deslocamento lá no domínio de frequência. Então, o que, se, o que, que é uma modulação? Digamos que o meu domínio de frequência fosse da F pura. Ou eu estou enxergando meu domínio de frequência assim. Quer dizer, eu estou vendo um deslocamento. Se eu quisesse remover essa função, essa... Modulação desse harmônico Bastaria Eu transladar Para cá Fazer uma operação matemática para trazer A minha descrição espectral Para a origem Então nota é, Não sei se isso já está ficando claro para vocês né? Não só analiticamente Mas como numericamente Se eu tenho uma função Modulada por outra Certo? o que, que eu de... como eu faria para remover essa modulação aqui nesse domínio temporal aqui eu estou falando de tempo né tempo tempo aqui eu estou falando de frequência quer dizer o outro domínio remover essa modulação aqui seria bastante complicado numericamente analiticamente pior ainda agora se eu estou no domínio de frequências é relativamente simples é né? só eu deslocar a minha transformada. Então, como eu lidaria com isso? Digamos que, aonde que acontece isso, por exemplo, em, em por exemplo, transmissão de dados, né? As transmissões de dados uh, mais antigas já faziam isso, né? Por exemplo, amplitude modulada é justamente isso, tem uma, que é o rádio AM, né? Claro que não se, fazia, não se fazia isso nem por software, nem analiticamente, se fazia um circuito, tá? um circuito eletrônico que filtrava ou que fazia esse deslocamento. Esse circuito eletrônico pode ser comparável a uma transformada de Fourier direta e inversa. Tá? Tem inclu inclusive dispositivos óticos que podem ser interpretados como realizando uma transformada de Fourier na entrada de imagem, na entrada de luz do dispositivo. Então é muito interessante a gente abordar diferentes dispositivos como um eletrônico, um óptico que eu estou citando, a partir da perspectiva da transformada de Fourier. Mas então, voltando à discussão, eu tenho um sinal tá, que é grudado Digamos assim, uma portadora, quer dizer, a, a frequência portadora carrega esse sinal e ao chegar no receptor tu quer remover a portadora e ficar só com o sinal, que é, por exemplo, a voz do, da pessoa que está falando do outro lado. Então, no domínio de tempo é difícil de fazer isso. No domínio de Fourier, no domínio de frequência, é relativamente fácil. Então, eu vou para o domínio de frequência, me, a, me aparece isso. Eu faço o deslocamento porque eu sei qual é a portadora. 1080 kHz, estou dando um exemplo. Eu sei quem é a portadora. Né? O A corresponde a isso. Então eu faço o deslocamento e agora eu faço a transformada inversa. Então, como eu removi? o efeito dessa portadora a transformada em inversa vai me deixar só a f tá então tem certos problemas que é muito mais simples de dar no domínio de frequência analiticamente ou numericamente é muito mais simples de dar no domínio de frequência que no domínio direto de tempo tá eu estou fazendo essas, essas ilustrações de maneira muito simples assim né é só para vocês entenderem o conceito, né? Como a transformada é complexa, a gente teria que a gente teria que fazer essa análise em termos da parte real, a parte imaginária, ou às vezes a gente interpreta em termos do valor absoluto. Mas enfim, eu estou só ilustrando conceitualmente as ideias que a gente está representando aqui analiticamente, certo? Bom, continuando uma outra propriedade, que é chamada o Teorema de Heillig, diz que a integral da função ao quadrado é igual à integral da transformada, do módulo ao quadrado da transformada. É... Na, na, na nomenclatura de processamento de sinais, por exemplo Ou às vezes na, na teoria de funções Isso é a, a energia da função Porque Da onde que vem eh, Nota que isso não está não relacionado com o conceito de energia físico Está né? de certa forma, mas não é exatamente o que a gente chama de energia na física Mas O que, que é uma, uma função? É uma série de amplitudes né? A amplitude da F em cada... em cada ponto, né? Ou continuamente ao longo de T. Bom... A energia... em analogia com a mecânica... por exemplo, um sistema massa-mola... a energia depende do quadrado da amplitude. Então, dessa forma, se costuma chamar isso da energia de F, né? E o que está tá sendo dito aqui... é que a energia... Ou a gente, seria mais correto, ou a gente, o bom seria a gente poder estender isso para a informação contida na F se preserva na transformada. Mas aqui o que a gente está dizendo é que a energia contida na F é a mesma energia contida na transformada. O que de certa forma nos garante, ou nos permite, ou é condição necessária para que a gente possa ir para lá e para cá. Ou eu faço a transformada, eu vou para lá. Ou eu faço a transformada a inversa, venho para cá. Quer dizer, os dois domínios são equivalentes, né? Eu tenho uma representação de uma f, vou botar uma, uma outra f, que a gente poderia pensar assim, que é, que é um, um ente abstrato e que eu posso representar no domínio temporal assim ou que eu poderia representar no domínio espectral assim. Mas que eu posso ir de um para outro. Posso trocar um pelo outro através da transformada. Ir para lá com a transformada e vir para cá com a transformada inversa. Certo? É relativamente fácil de demonstrar isso. Eu vou é, omitir os limites aí Só para ficar assim mais simples né? como, eu tenho, como é uma função complexa Pode ser uma função complexa Em princípio o quadrado dela é, por, é dado por isso E eu poderia escrever A F Como a transformada Inversa Da F grande Então eu poderia escrever Transformada né? e essa aqui da mesma forma. Então substitui a F pelas suas transformadas inversas. Aqui faltou uma integração. Bom aplicando aqui vai ficar e aqui continua a F E e ômega T aqui é de ômega então esse termo corta com esse e eu acabo com F Estrela F, que é o módulo ao quadrado da F. Então eu demonstrei que isso é igual a isso. Tá. Outra propriedade muito importante é a da derivada. Então, eu parto da definição. Quer dizer, a minha F de t, é a minha transformada inversa da F grande. E agora eu derivo com relação ao tempo. Simplesmente o que acontece se ômega aparece na frente, então isso está me dizendo. Que eu derivar no domínio temporal significa multiplicar o domínio espectral por i ômega. Então, que é muito mais simples. Me poderia estender uh, esse argumento, né? Se eu colocasse um n aqui, ia aparecer um n aqui. Então, generalizando. Então, o que acontece é que o equivalente a fazer uma, uma derivada com relação ao tempo é multiplicar a transformada por i ômega. Então, inclusive, numericamente se faz muito isso. É, tu tem um conjunto de, de pontos, uma série temporal que tu precisa derivar se tu já tenha transformada, o mesmo que tu não tenha transformada... às vezes é muito mais rápido... por causa dos algoritmos rápidos de transformada de Fourier... às vezes é muito mais rápido tu ir para o domínio de Fourier... só multiplica o domínio por i ômega, e faz a transformada inversa... isso vai ter sido equivalente a derivar... ou se tu multiplica por uma potência... a fazer uma derivada de ordem n... às vezes não só é mais rápido como também é numericamente mais estável. Então, se prefere fazer, trabalhar nesse domínio que nesse. Então, por exemplo, um, um, onde que se aplica isso? No caso de equações diferenciais... né? Então, digamos que eu tenho uma equação desse tipo. É, eu vou chamar... Eu vou botar aqui minúsculo porque então eu vou chamar de Y de ômega a transformada de Y pequeno. E G de ômega a transformada de G pequeno. Bom, então a gente imagina que eu aplico a transformada em toda a equação 1. Tá? Então eu tenho transformada. Isso me resulta que então aqui é ômega ao quadrado, Y. Quer dizer, menos ω ao quadrado, né? Então, isso aqui resulta menos ômega ao quadrado y. Então, eu multiplico todo mundo por menos um. Então, a minha é y. Então, o que, que eu quero quando eu vou resolver uma equação diferencial? Eu quero descobrir quem é a minha Y que satisfaz essa equação. Então, está aqui a Y. O que eu preciso fazer aqui é fazer a transformada inversa. Então, a minha Y de T é a transformada inversa da Y. Certo? Então eu dependo basicamente da G para descobrir que M é minha Y, normalizada por esse fator. Bom, vamos falar de alguns exemplos. de transformadas, né? Então, uma que a gente já mencionou é a função caixa, né? Ou função retangular, ou enfim, tem vários nomes, né? Essa vez é direito. Então a transformada disso vai ser 1 sobre raiz de 2π. Menos infinito a é infinito, mas como fora dessa região é zero, eu preciso integrar só aqui. E isso resulta em integral dessa exponencial, o resto é constante. Então, a integral disso dá e na menos I ômega t dividido por menos iω que sai para fora da integral. Que vai dar uma soma que eu consigo incluir escrever, né? Divido por dois por dois e. Escrevo isso como um seno é, Então Vou colocar aqui em cima Pra gente pensar Sobre isso, então aquele efeito que a gente estava falando anteriormente lá na, na transformação de similaridade também aparece aqui, olha, a minha f de t, agora eu vou desenhar o retângulo só para ficar mais visível para vocês, né lembrem que esses ramos horizontais aqui não deveriam existir, t, isso me dá, me resulta nessa transformada, que está me dizendo que eu teria que botar um bastante frequência baixa, algumas frequências altas, quer dizer, para que a resultante, a soma de todas essas frequências, essas amplitudes para essas frequências, resultassem nisso, tá? Que largura tem aqui proporcional ao homem. Né, o proporcional ao ômega t, né? Eu poderia achar o zero, mas o que que acontece se eu faço isso? Se eu diminuo o meu t? Quer dizer, se eu faço a minha função A minha F, eu diminuí o T. Então, a minha F é a mesma função, só que como eu contraí esse domínio, tava aqui, eu trouxe para cá esse domínio aqui se expandiu toda essa ideia vai ser fundamental lá na mecânica quântica vou desenhar aqui toda essa ideia vai ser fundamental na mecânica quântica porque eu estou assumindo que as minhas partículas são ondas então elas têm que obedecer essa dita mecânica ondulatória que descreve quais são as propriedades das ondas se, se eu tenho um evento com essas minhas partículas, que são ondas, ou que são ondas-partículas, né? evidentemente elas carregam as propriedades das ondas e das partículas. Se eu tenho um evento mal definido no tempo com essas partículas, né? eu tenho uma certa definição na frequência das partículas envolvidas, ou em outras palavras, na energia envolvida. Na medida que eu defino melhor a, a, o intervalo de tempo onde acontece esse vento... eu perco a definição em frequência ou em energia. Que, de novo, a gente representa através do princípio de incerteza. Né? Eu vou colocar assim por enquanto. tá? Que a incerteza em t Multiplicada pela incerteza em ômega, tem que ser maior que uma constante. Ou seja, se isso cresce, isso pode diminuir. Se isso diminui, isso tem que crescer. Então, se eu ganho resolução num domínio, eu perco a resolução no outro. Isso não é um princípio, mas é uma relação que nasce naturalmente da mecânica ambulatória. Certo? Então, é, quando, claro, lá na mecânica, lá na mecânica quântica, isso é escrito assim, né? Hum, agora não me lembro se por 2 aqui nas ondas, isso seria 2, 4π, tá? mas por causa das propriedades ou da relação entre frequência e energia aparece a constante de Planck tá? então vocês vão discutir isso é, bastante né? na mecânica quântica, talvez não nesse âmbito mas é muito importante vocês partirem da ideia de que é porque tu está misturando muitas ondas né? ou, ou as características da onda que tu, que tu está usando para descrever um determinado evento temporal... se esse evento temporal é muito bem definido, localizado no tempo... a característica da onda que tu está usando para descrever... esse evento se torna... menos bem definida. Tá? É como se eu tivesse... se eu tivesse... Um, uma onda uma harmônica infinita né? ela tem a frequência muito bem definida na medida que eu vou fazendo ela ser diferente de zero só numa região já fica mais difícil para mim definir uma frequência isso aqui já, já precisa ter uma faixa de frequências ou falando de outra forma. Para mim produzir isso, eu preciso somar um número grande de, de, grande de diferentes frequências. Ou seja, eu não sei mais quem é o ômega. Porque eu preciso de um conjunto de ômegas. Se eu... Se eu ainda concentro mais ainda no tempo... Isso tudo é no tempo, né? Eu quase que perco totalmente a ideia de frequência. Então, a minha frequência... Isso aqui, essa indefinição na frequência cresce muito, porque eu estou exigindo uma, uma definição do tempo, do intervalo de tempo. Tá? Então é, é muito importante vocês entenderem que o princípio não é uh, a incerteza de Heidegger, o princípio é dizer que as ondas também são partículas ou que elas carregam informação de onda e partícula simultaneamente. Quando elas estão é, é, viajando, elas têm mais ou elas é, manifestam mais o comportamento de onda. Quando elas estão interagindo, elas manifestam mais o comportamento de partícula. Mas isso é, varia muito da situação, né? Mas em geral, o que a gente conhece como partícula e onda ou onda macroscopicamente, não se verifica microscopicamente. As partículas elementares têm o comportamento das duas entidades simultaneamente, em geral. Embora elas possam manifestar mais o comportamento ou as propriedades de uma ou de outra. Tá? Então, notem como, como a transformada de Fourier não é só uma ferramenta útil, embora ela seja muito útil mas ela também tá útil do ponto de vista prático, né? Mas ela também é fundamental para dar uma visão mais elaborada do que a gente vai desenvolver como sendo a mecânica ondulatória e que a gente aplica as partículas elementares, né? é, através da mecânica quântica. Tá bom? Isso mais ou menos encerra esse, essa parte inicial da transformada de Fourier. Teria mais uma infinidade de coisas avançadas para falar. Mas eu acho que como introdução, isso já dá os subsídios para vocês continuarem estudando outras aplicações da transformada, da série de Fourier, da, da análise de Fourier em geral. Tá bem?